Útil. Cara, e olha, olha, olha só o copo aí. Eu fiz esse copo para mim. Eu adoro, adoro vinho e adoro copo grande. Esse copo, cara, que faz assim, é cansa o vinho. Interesse a você já, né? Olha só que copo lindo. Boa, vamos tomar um gole, pô. Para é... muito bom. É. Ó. <risos> Carinha, tá, tá, tu me falou que tu trabalha o tempo inteiro, tal. Mas, pô, deve ter um momento que tu dá uma relaxada. O que que tu faz quando tu vai relaxar, cara? Quando tu vai ficar... Agora eu tô fazendo UTV, fora de estrada. O que que é isso? UTV, sabe aqueles jipes? Sei. Louco sei. assim, que pegar, sobe até... Olha um, nós. Um, uma estrada de barro sinistrezas. Isso, isso, faço isso no final de semana. Todo sábado, quase. Todo é? sábado. Saio da 1h30 até as 5, 6 horas da tarde. Isso aqui. Isso aqui. Ah, que da hora. Aí, é. O Lucas tem um desse... Eu tenho um daquele... Ah, tu vai com os filhos ainda. Aham. Uhum. Não, não, mas cada um tem o seu. Já, já tomei um monte. Fiquei pendurado... <risos> Esse fiquei... parece que pode tomar. Fiquei nessa pendurado nossa... num, num... Fiquei agora recentemente pendurado num morro. Eita. Cara. Pô, não vai morro. morrer, hein, cara. É, é oh... Porra. Fiquei pendurado, eu e um argentino. Eu fui passar por um lugar... A dupla do cara, um argentino. É. <risos> eu fui passar para um lugar, caiu as rodas, e eu, eu travei ele aqui assim... E falei para o Marcos, meu amigo argentino, desse Marcos, cai fora porque isso aqui vai longe. Era um, um morro aí de uns 100 metros de coisa. E às vezes não tem nada para segurar, e você vai. É tombo, passa no meio do, do, das coisas. É, é, é legal, é legal, é legal. Muito, muito. muito. Dava o estresse. quando? Comecei a fazer isso na pandemia. O Lucas começou, é, a pandemia lá no mês de março do ano passado, parou tudo. Sim. Aí é, é, comecei a ficar estressado porque parou uns 20 dias lá, no, lá em Santa Catarina. Eu falei Isso no Brasil porque, que... sabe, que Santa Catarina foi o estado que menos é fechou, ali, né? É? é. E aí peguei e comprei o Comprei o TV, aí eu, eu, cada filho comprou um e a gente anda no final de semana. Eles compraram ou você compra pra eles? Não, é, eles compraram e o pai pagou. <risos> <risos> ah? É, assim, olha que legal. Olha só, como lá em casa funciona. Quando eles, tinham, eles eram pequenos, eu fiz uma poupança para cada um deles, depositava um valor para cada um deles. Eu fiz um bolsa de valores, né? Botei um valor para cada um, um fundo. Ao filho que você gostava mais, você poupava mais Não, Não, não, não. não. não daí, aí quando veio a crise de 2008, eu parei. A crise de 2008 foi tão assustadora que eu não, não depositei mais dinheiro na conta deles. Foi assustadora. 2008, Sério? 2008, claro. Quando quebrou o Lehman Brothers ali. Uhum. Lembro, lembro, lembro. O mundo parou.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 O nome dela? Ela que está aqui? Ela é, é Claudiana Cotrim. Ela, ela, é... ela fez um vídeo lindo, maravilhoso, produção de cinema. Me disseram que foi alguém lá do do estado, que para lá, lá, lá, lá, né? É, essa aqui, ó. ela fez um vídeo. Como é que é o nome dela? Claudiana Cotrim. falar. Ah, é, eu também não. Ah, mas o vídeo parece... Claudiana... Está todo impactado. Não, é. Um filme, ah? é ó. Foi feito produção. É. é. O Luciano Davan, ele vai colocar uma é. estátua da liberdade no nosso solo brasileiro. é, Isso é um absurdo. Mas a população tá Falsa puta. A você, tipo, sei lá, tá <risos> É. é. Não, e, e a população tá puta da vida. Puta da vida. Ah, com né? ela, Porque né? Com ela, claro, né? Não, Mas nós não... Aqui não, aqui não.